Fala pessoal, tudo bem? Daniel aqui da Arquiteta e estou aqui com o nosso colega e professor Tiago. Tudo bom, Tiago? Tudo, oh, tudo certo. Olha só, o Tiago está na porta, na porta da onde? É né? onde nós estamos aqui. Bem pessoal, nós estamos aqui num, num ambiente projetado aqui pelo Tiago e executado com o software Shapespark, tá? e o que que o Thiago vai nos mostrar, que ele vai apresentar essa novidade do Park que é exatamente essa, olha só, você pode literalmente entrar dentro do, do, do projeto em 3D e você fazer a visita desse espaço, explicar você como arquiteto explicar para o seu cliente é, como que está indo o projeto, o que que vai precisar mudar, mas não é apenas um passeio virtual que você usa o teclado e o mouse. Você realmente está com a pessoa aqui, olha só. Então, o Thiago está aqui. Então, o que nós vamos aqui simular, mostrar o próprio Thiago vai apresentar para a gente aqui é, o projeto. Vai mostrar algumas coisas que o Shapespark é, nos permite fazer. Algumas interações, troca de texturas, vídeos. E lembrando, aqui está só uma pessoa mas você pode colocar N pessoas aqui para fazer, tá bom? Então o Thiago, ele vai conduzir essa experiência com a gente, tá? E, e, e pensa isso, é como se ele tivesse realmente aqui com a gente. Ele tá, né? e, e, ele tá aqui, ó. Ele vai andar, nós estamos vendo ele com a webcam, ele vai conversar. E a partir do que ele apresentar aqui, vocês começam a viajar com tudo que vocês podem fazer. Com o projeto de vocês, com clientes de vocês... Dá para fazer reunião virtual aqui dentro? Dá. Exatamente. Dá para colocar mais pessoas além de nós dois? Dá. Enfim, vamos lá, Thiago. Deixa eu dar licença para você passar. <risos> e você Bom, pode... É. Olá, tudo bem? É, antes de tudo, você pode colocar na, no canto esquerdo superior, você de cara, quando você acessa é, o link, você consegue colocar o seu nome. Você consegue ativar o seu microfone, a sua câmera, que você compartilha E você também tem um ícone é, onde você pode, aqui essa mãozinha, você consegue mostrar para quem está do outro lado Alguma coisa no projeto que você queira destacar, né? o objeto da reunião tá? Perfeito! É. É, vamos lá, Tiago, dá uma volta aí com a é, gente é, Vamos dar uma volta nesse projeto aqui, a gente fez é, exclusivamente para destacar esses recursos de interação de materiais e textura de vídeo, né? Então, por isso, aqui a gente entra nessa sala... Eu vou virar as porta aqui, mas eu vou virar de frente para a TV, Daniel. Sim, sem problemas. Ah. Eu também vou aqui... Ah, então, a gente está aqui vendo a TV, a gente tem esse fogo. Esse fogo é um recurso do Shapespark, onde a gente aplica uma textura de vídeo. Com... A gente usa o chroma key para poder tirar o fundo na ocasião aqui eu baixei uma um vídeo com um, tela verde do, do fogo né depois eu tirei o verde e ficou só ah, o, o fogo propriamente dito tá E consegue aplicar isso em qualquer superfície ok a gente consegue aplicar também é, um vídeo por exemplo eu vou dar o um play aqui na tv você consegue aplicar uma textura de vídeo e você pode controlar ela no um botão tá Daniel, que eu lá no, no ambiente dele. É, o que é legal nesse recurso de, de reunião, né, o meeting, é que a gente consegue demonstrar um projeto para o cliente. Né? A gente não precisa estar é, junto, no mesmo ambiente, a gente está virtualmente junto, é, ainda mais nesse momento que a gente vive, de distanciamento social, a gente consegue apresentar um projeto para o cliente. Eu vou agora, por exemplo, interagir... É, do acabamento do piso e o Daniel consegue ver lá no, onde ele está lá em São Paulo eu estou mudando aqui o acabamento de madeira para concreto, né Daniel? isso, então a ideia é assim, olha, eu sou o cliente, vamos dizer assim, eu sou o cliente e o Vaz é o decorador, é o arquiteto o responsável, então nesse modelo 3D aqui modelado ele já presetou. isso é uma das inúmeras possibilidades que esse sistema do ShapeSpark pode fazer, tá? Então, olha só, cliente, acabamento XYZ, o acabamento X, Y, Z, o que você achou, qual que você prefere, tá? Então, esses tipos de decisões, tá? elas são, elas, elas podem ser definidas aqui, tá? Esse é um exemplo, tá bom? Tomada de decisões, né? Isso, lembrando, lembrando sempre que essa sensação de que você realmente está com a pessoa e de fato você está, né? É o arquiteto que está aqui falando com você, é um revendedor, enfim, né? Ele está aqui, além de mostrar para você o ambiente ou algumas decisões, você está falando com a pessoa, tá? Então eu quero que vocês percebam essa sensação, é uma sensação única que nenhum outro software no mundo dá, tá? Essa sensação de imersão real, que você está com a pessoa. Pode continuar, é, Thiago, mostrando outros features. Ô, Daniel, vou pedir, eu fiz uma interação aqui no piso e você assistiu aí de onde você está, né? O legal é que em cima da... da da tela que a gente compartilha a câmera, a gente tem uma esfera com a representação dos olhos e quando o usuário olha para baixo ou para cima a gente consegue acompanhar para onde ele está olhando né para cima você, por exemplo, olha só pessoal tá então olha, aqui você tem essa esfera e com certeza do outro lado se eu estiver olhando para cima como estou olhando agora ou para baixo né a pessoa vai saber para onde eu estou olhando? Então, nesse caso aqui, olha, o Thiago está olhando para mim aqui, mas ele está olhando para a mesa, tá vendo? Então, a gente pode conduzir a pessoa e saber aonde a pessoa está olhando dentro do projeto. Isso também uhum. ajuda demais nessa interação é, digital virtual dentro do, do ambiente 3D, ok? Eu vou, eu vou te pedir, Daniel, para você mudar os acabamentos da cozinha, como se a gente estivesse discutindo sobre acabamentos, uhum. né? Então, eu estou aqui na Isso. cozinha. Olha só, eu vou, eu vou clicar aqui e aqui eu posso escolher os acabamentos. Então, olha só, aqui são as cores. E aqui em cima uhum. também, nesse caso, foi programado opções de acabamentos. Então, eu vou deixar aqui no amarelo. E aqui também amarelo. Pronto. Então, isso também, essa interatividade em tempo real aqui junto com com a pessoa responsável, também é muito legal. Então, quer mais um exemplo, tá bom, pessoal? De, de acabamentos aqui aplicados. Então, a gente fez de chão, aqui a gente fez no acabamento da cozinha. O que mais, Thiago? Você é meu, meu arquiteto eu, aqui. Eu, eu vou dar mais um exemplo de textura de vídeo. Hum. Esse que tem aqui em cima do cooktop, ele está com uma textura de vídeo, de fumaça. Hum. Sim. Ela não ficou 100% perfeita, não, mas ela passa ali um pouco da ideia de que está sendo uma coisa do bully. Claro. Também é uma ideia de como a pessoa pode aplicar a textura de vídeo. Ótimo. É, eu vou chegar aqui perto da varanda hum. e a gente, a gente aplicou no background lá fora, a gente aplicou uma textura de vídeo de uma cidade, né? se você quiser aplicar, ah, por dizer... exemplo... Que legal, olha só, pessoal. Os carros estão passando lá fora, então, para hum. dar mais realismo no background do nosso 3D, olha só, pode ser aplicado um looping de vídeo aqui, muito bacana. Hum. Bom, a gente pode mudar aqui o acabamento da parede também. Ó. A mudança de acabamento, basicamente, a gente, a gente já, já viu que é possível. né? Eu vou fazer a mudança aqui da, da parede também. Ó. Desculpa, isso. Ali, Aí, isso. Olha tá? só. É, dá para colocar onde for necessário, de acordo com a necessidade do seu projeto, as mudanças necessárias, tá, pessoal? Um detalhe, Daniel, da interação, é que a parede ou os outros é, objetos interativos, eu coloquei essas esferas. Né? Nesse padrão, você também pode interagir sem ter essas esferas aqui com os materiais. Você pode, no caso do chão, a gente sabe que o chão é interativo porque a gente clica na, na mecha do chão. Tá vendo? Aliás, é, bom, essa parte depois a gente corta uma outra coisa que eu vi que é interessante se você tem um projeto muito grande você pode ganhar aqui alguns é, alguns, alguns atalhos então por exemplo se eu quiser vir aqui direto para a cozinha olha só pessoal kitchen então ele já vai olha na numa, numa câmera definida né TV tá vendo uma câmera definida é, dining room que seria nessa né, sala de jantar olha só então se você tem, por exemplo, uma casa muito grande, então, ao invés de você ir andando, você já pode, olha, te encontro lá na cozinha. Clicou, aí você vai lá e a pessoa vem, tá? Então isso também é legal, isso otimiza é, a velocidade para você mostrar algum tipo de ambiente maior do que esse que a gente está usando de exemplo, tá bom? É... O que mais você pode destacar que você acha ah, interessante? O ah, que eu ia falar a respeito do, da interatividade de materiais é que a gente tem aqui na parede perto da varanda da a gente tem esse ícone que a gente escolheu ele, é, é, o botãozinho de, de configuração, pode fazer a interação de materiais colocando um ícone, tá? ou a gente pode fazer simplesmente com a, com a malha 3D do, do objeto que a gente quer que mude o material. No caso do piso, a gente não tem nenhum ícone dizendo que ele é interativo, mas quando a gente clica no chão, a gente sabe que ele é interativo. Assim como a parede. A parede eu não vou ter nenhum ícone dizendo que ela é interativa. Tá? A parede ali dos quartos, né? do corredor. A gente clica na mecha da parede e a gente sabe que ela é interativa. Tá? Sem necessariamente ter um ícone. Perfeito. Muito tá? bacana. Muito, muito bacana. A gente consegue colocar, o que é bem interessante para o pessoal trabalhar também, divulgação, marketing, hum. alguns ícones. Né? A gente hum. tem ícones escolhidos pelo projeto, a gente pode indicar, por exemplo, em canal, Sim. É, URL, né, digamos uma URL, assim. URL, né, que é vai abrir aqui uma URL. Né, você, você pode hospedar a... também. Eu estou clicando Vídeos. aqui. Isso. Nesse ícone I, mas não sei, eu não sei se está aparecendo para você. Eu acredito que não. O é. Informações? Parece sim. Isso apareceu. Sim, aqui apareceu uma uma janela dentro do ambiente. Legal. Né? Você consegue você consegue hospedar o HTML? Dentro do, do, do projeto, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Vamos supor que eu quero comprar essa mesa, esse conjunto. Então eu posso criar um link aqui que quando eu clico ele abre já essa peça na loja correspondente, já para fazer a compra da, da, da peça. Então, pode ser feito isso em todas as peças, tá? se for a necessidade. Então, assim, a, a, a, qual que é a ideia, vamos, vamos resumir aqui, né? qual que é a ideia principal dessa nova, dessa nova ferramenta do Shapespark? É essa interatividade. Eu estou falando com o Tiago, o Tiago está falando comigo, a gente... É, analisa o projeto a gente troca com de, é, é, acabamentos, a gente interage muito forte né? e, mas o principal mesmo é isso, ó, é essa interação de realmente a pessoa estar tá lá com você então fica aí esse exemplo, como o Thiago falou vai se deixar uma URL para vocês poderem é, fazer, um, fazer alguns testes esse curso é de Shapespark ele está na loja da, da arquiteta Professor é, Thiago está é, aí à disposição, o Shapespark é a única ferramenta que faz isso, é, você modela no SketchUp, a maioria das pessoas modela no SketchUp o Shapespark é um plugin para o SketchUp e Sim. aproveitem porque esse tipo de ferramenta aqui é um diferencial assim que nem a Unreal tem, né? A pessoal gosta muito de falar de plugins de quê. mas aqui eu não quero que vocês se atentem ao plugin, eu quero que vocês atentem à utilidade da ferramenta. A velocidade de produção também, né, Daniel? Porque é um recurso que você cria, você consegue criar um passeio desse, como esse que nós fizemos aqui, e a gente consegue fazer de forma rápida, sem assim, ter que fazer programação para poder. Bem de user, né? tipo de e, né? e uma outra coisa pessoal, isso é tudo online, então você não manda um arquivo para o cliente abrir, você manda apenas uma URL e, e ele deu enter no Chrome, né, no seu no navegador. Tudo isso que vocês estão vendo é online, então é, é muito fácil para o seu cliente acessar e, e, outros, e outros clientes acessarem o mesmo link. Tá bom? É Mas isso. Lembrando um, Daniel, também, o, o Revit tá também tem. Revit um também tem o plugin do Shape, então Revit para BIM e o SketchUp por enquanto são os dois que tem mais. Poxa fita, tá, tá excelente. e da BJ também. Ótimo. É isso. Qualquer informação a mais que vocês precisam, entre em contato ou pelo canal da Arquiteta ou pelo Vas Produções com o Thiago Baes. Tá bom pessoal? Sim. Ô Thiago, obrigado pela visita, viu? Gostei muito vale. do seu projeto e a gente se vê. Tô, eu vou, tô indo até a porta aqui para sair. Falou. Um abraço aí. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Valeu.